Lá, e bora lá à retrospectiva de 2022. Este vídeo não vai ser muito bem produzido porque eu que só quero fazer -o rápido também. Já está muito. Acho que vídeo é está a demorar mais a fazer do que o outro do ano passado. Então eu só vou fazer -o de qualquer maneira. E não interessa é para mim. O é ter este. Este. Esses três eles, uh, eles não são novos, eles já são do uh, há muitos anos atrás são Há bastantes anos atrás uh, uh, uh, uh, Só que só estão se publicados antes porque não eram públicos antes Ou talvez, eram Só que... Uh, só que alguns para serem publicados uh, Para, para serem publicados outra vez agora uh, Para agora, uh, para agora uh, este uh, Tal por, por acidente ou, Talvez eles ou, simplesmente não eram Públicos antes uh, e, e então Eles já não tinham Uma data de publicação uh, Definida A seguir teve este A seguir teve este A seguir teve este A seguir teve este A seguir teve este A seguir teve este A seguir teve este a este e este aqui foi o primeiro vídeo editado que eu me orgulho de mesmo de ter feito Bem, é o que... É o primeiro que é eu é tem é o super melhor do que, de, de uma forma de considero super bom para o Youtube por causa que outros vídeos no Youtube não estão muito bem editados já são só são lives já não, e daí é o que eu o melhor editei. Até a thumbnail eu fiz assim, para personalizarmos tipo melhor do que normal. Não é a mesma coisa que todos os youtubers fazem, mas também eu, eu não gosto fazer que todos os youtubers fazer outra, com o que eu faço, o que eu gosto. Vamos ver também. Também teve este, que a thumbnail parece mesmo da 2 da, da, da Guerra Mundial. Por causa que estava com interesse a essas coisas nesse, nessa altura, este também teve este. Este, este também aqui ela tem um trabalhão para fazer e frustração. Ela não está muito boa. Ela não está lá muito boa, não. E ah, já esta também não está tão boa porque esta coisa aqui. Uh, se se reparar muito bem, ele é o desenhado estranho, não é o coisa de Fortnite mesmo. Uh, isto aqui também, what the fuck, e yeah, hápois tipo, desenhar por cima, tipo o nome Eu estava eu queria fazer uma coisa melhor, só que estava tão frustrado que estava a fazer que uh, decidi deixar mesmo.. Também as pessoas só olham para a thumbnail e é isso. Depois não lá não, não querem saber de mais nada. No vídeo também esta parte aqui ela distingue-se bastante o suficiente para as não querem saber disto aqui Ou disto aqui Isto aqui distingue-se bem o suficiente E que também... tinha um monte de coisas por cima, ou seja... Eu fui junto de trabalho árduo para isto parecer muito bem Qualquer um pode estar o terminal, não importa Teve isto aqui que é um vídeo que não é lá muito bom e é só eu andar no GTA 5 numa diretora com coisas a chover, nada demais. Eu queria fazer pouco, olha, porque se tem este aqui, este aqui, este aqui, ó, oh, e todos esses vídeos aí, né, tipo. Todos os vídeos aqui que eu estreio, talvez, são sujeitos a criar uma coisa mudada para serem mais interessantes. Também teve este aqui, este aqui é a thumbnail, foi o que eu mais gostei de ter feito. Eu acho que ficou super bem. Ficou incrível. Na minha opinião, este aqui ficou incrível. É a melhor, na minha opinião, este aqui é a melhor thumbnail que eu já fiz neste ano. A melhor. Depois também ter visto no o speedrun que eu fiz. Também teve visto aqui, que é um dia sobre, falar sobre o Paypal, que ele está a começar a, está a, está a, está a fazer umas coisas, que tira está a tentar tirar o um dinheiro das pessoas injustamente. acho que até vou dar um play nesse vídeo. Eu, recentemente eu vi um vídeo, uh, que estava a falar sobre uh, o Paypal, uh, que é um método de pagamento.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 Basicamente, PayPal virou uma companhia de. que rouba pessoas. Basicamente, não confiem. Esse método de pagamento é isso. E é isso de vídeos neste ano. Agora tem os livestreams. teve esta, esta que aconteceu porque eu estava a reparar que eu não estava a fazer outras coisas destes aqui que eu prometi no trailer uh, de 2022 que é a ver uh, e então, uh, então eu decidi fazer uma live porque, porque sim a foda também para, para dizer aos meus para os meus que uh, eles, eles teria a demorar para fazer e a fazer algum momento. E é isso. Eu gostei dessa live. Não é lá muito interessante, para ser sincero, mas eu gostei de fazer essa live. Não se é uma coisa se uma pessoa se, uh, se, uh, se aborrece muito facilmente não vale a pena ver esta live. Ela não é interessante ao ponto em que não é uma pessoa não vai ficar aborrecida não a vê-la. Uh, vai aborrecer claramente. Também teve este aqui, tá, era só no Fortnite Criativo. Também teve isto aqui. Essas aí também teve esta aqui, essas lágrimas aí. Eu estava a trabalhar numa coisa que que estou a trabalhar, mas não é da mesma forma que estava antes. Agora é, é diferente, ainda melhor do que antes. Ainda melhor. Ainda melhor. Inclui tudo o que este aqui tinha. Só que ainda mais, ainda melhor. Também teve isto aqui, que este aqui é. É, é tipo aquilo que eu prometi ser todo o ano, só que eu só acabei para fazer um, um Só. Também teve. Uh, isto aqui. Que eu ia fazer a minha livestream numa Speedman GTA V. E é isso, basicamente, consegui duas horas. 5 minutos mais do que uma em que eu tive dificuldades a ir sequer este aqui nem consegui de direito, falhei um monte de vezes tive um monte de azar tive a duração que tive este aqui este aqui foi quase perfeito não o melhor de conseguir e ainda tive o resultado que teve que estranho ah e é isso, é isso das coisas que tenho necessário. Uh, eu, irei, uh, eu irei voltar a fazer conteúdo uh, em. Um, em 20 de junho de 2030, porque. Uh, por causa que o meu computador não está bom, uh, eu não estou em condições de consigo conseguir um já porque também. Uh, Yeah, não consigo simplesmente não conseguiram uh, um o novo PC assim fácil eu vai demorar até conseguir outro até um novo PC e por os dois motivos a porque não provavelmente vai ser quando eu já, talvez eu já esteja morto eu espero que não mas se tiver não vai ser uma preocupação porque também eu vou pôr um bolo de dar um outro dos meus vídeos todos uh, e de assegurar que não espero perco, também existem outras plataformas que tá também não são tão boas como o YouTube, claramente. Porque são mais difíceis de editar e não têm todas as boas coisas que o YouTube dá uh, para poder estar Mas uh, ok, ok. Eu posso talvez voltar só a fazer conteúdo em 2030, mas eu vou.. Uh, eu vou publicar algumas coisas antes de 2030 porque simplesmente não podem esperar. São coisas que ou são agora ou não são nunca. Então.. Então é isso. Eu vou, ah, meu, tem um monte de coisas que vai ser no futuro. Tem um monte de coisas que vai ser agora. Eu vou tipo... Barra, eu, eu, vai haver um monte de coisas que... eu fazer um trailer das coisas que vão ser em 2030. Uh, eu não garanto que consigo fazer todas no mesmo ano então, eu vou pôr 2030 barra 2000, uh, 2031 barra 2032. Basicamente, aqui é 10 anos, barra 3 mal de 33, porque não? Uh, talvez demora, quem sabe, talvez demora 3 anos a fazer tudo. Uh, também, um youtuber uh, australiano chamado Dark Vai eu demorou 3 anos a fazer uma série que é relacionada com uh, uh, computar o GTA V sem matar ninguém matando matar a melhor quantidade de pessoas possível. Então. Já é este aqui. O vídeo dele demorou 3 anos a ser computado. Se eu demorar 3 anos... Se eu demorar 3 anos a computar... Os objetivos de uma lista de vídeos... Eu vou fazer... a ah, é porque não é algo também estranho de acontecer, porque até este youtuber que é super profissional demorou 3 anos a editar isto aqui, a editar esta série toda, a chegar até este vídeo aqui. Eu vou também fazer de conteúdo de coisas variáveis, eu, eu não vou mostrar a lista de coisas que eu vou fazer agora, porque, porque não, não me apetece. Uh, e, e, e tipo, vou mostrar o meu aqui É isso, é isso que é, é a retrospectiva das meu dois. É, é isso, não foi muito bem editado porque não tinha tempo. Mas também não, só queria, queria alargar, alargar a frustração de ter que fazer algo bom. Como isto é que eu aqui, eu só quero fazer. E é isso, o vídeo é isto, vídeo de hoje. Mesmo eu não tenho mais nada mais para mostrar. Então, tchau. Até quando eu fazia. Até aos outros conteúdos que eu fizer antes de 2030. Até 2035. Tchau.